Nossa, velho, olha que água linda. Isso aqui é Arubinho, galera. Isso é Arubinha. Olha isso. Amigos aí, Arubinho. Água pra cá. Fala, povo! Bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial. Eu tô aqui em Arraial do Cabo, mais precisamente em Arubinha. Eu eu falar em Arubinha, Ponta da Alcaíra? Eu tô aqui nesse paraíso. O lugar é topzera. Eu vou mostrar pra vocês tudo. Já chegou aqui. Vindo passeio de bug, um rolézão top. Eu não ia gravar hoje, não, hein? Sendo sincero, em você não ia gravar, não. Tava fazendo foto aqui da galera. Tô aqui com o pessoal top, de um canal irado no YouTube, a Marjorie e o Gabriel. Eles estão aqui atrás de mim, ó. Aí, ó. Show de bola. Galera, eles têm um canal no YouTube também de viagem. A Marjorie, ela sempre veio o Arraial. O Gabriel também. Eles vêm aqui filmando tudo. Já são cria da casa, beleza? Então, sem cerimônia com eles. Manda um alô aí, um salve pra galera. Tamo junto. É nóis. Valeu, Seguinte, a gente veio aqui fazer uns vídeos irados Só que a gente chegou aqui, cara, e tava muito, muito bonito Falei assim, vou fazer um vídeo pro YouTube Pra essa galera poder acompanhar Show, então se liga na água como é que tá a... Olha isso como é que tá a água Deixa você tá na água aí, ó Tá top a água? Quentinha, né? Água que é muito quentinha Legal demais, legal demais Agora, uma coisa que eu percebi que foi esse boné. Esse boné é de onde, cara? Deixa eu ver esse boné esse irado boné aí. que aqui é peça rara. <risos> é o é... Boné partiu arraial, cara. É filho, ó. Topzera. Usando, né? Galera, o boné partiu arraial. O Gabriel tá com um aqui também. E eu tô com um boné novo da partiu arraial. O boné da Raia Chegou aí, ó. Lançamento novo. Eu nem postei nada ainda. Não falei nada sobre o boné. Ele chegou com atraso. Um leve atraso aí de alguns meses. Mas tá tudo bem. Tamo junto. E o boné tá top. E a Arubinha também tá topzera. Aqui tá lindo, olha só, pro lado de cá você consegue ver um pouquinho mais, tem até peixinho também, olha só Peixinho aqui, ó. consegue ver um pouquinho mais de claridade, tá vendo? Desse lado aqui já tem mais é, lodo, tem um pouquinho mais de onda E o vento tá começando, começando a aumentar Ó, água clarinha, clarinha Cheio de peixinho também A ponta da ocaíra, galera, pra quem não sabe, é uma lagoa, né? Ou laguna. Recentemente aí a gente mudou o nome pra laguna. Laguna de Araruama. Mas é conhecida como Lagoa de Araruama. É, a lagoa, ela tem um, um elemento aqui, ó, que já falei algumas vezes, que é, são essas conchas aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Mas ali na frente vai ter. Vão ter mais conchas, ó. Essas conchas aqui, ó. Isso aqui. Tem mais aqui, ó. Aqui. Várias conchas, tá vendo? São conchas Isso aqui é calcário E a empresa Alcalis, que era uma estatal brasileira Que tinha aqui na, no Rio Cabo Ela fechou em 2006, né? Ela retirava essas conchas Entendeu? Ela retirava daqui, ó, da lagoa Então lembrando a Arubinha não é mar, tá? A Arubinha é lagoa Ou laguna, como alguns aí Sempre me corrigem, é laguna, tá bom? Isso aqui não é aberto ao mar Não é, não é mar aberto, né? Beleza? E tem os lugares que, é, né? que são, né? É, ligados pelo mar aí e tá, tal, é, acho que Maragogi né, esses lugares que é o mar, aqui é a lagoa, show? E a lagoa de água salgada, se eu não me engano, ela é a segunda mais salinizada da América Latina, se não me falha a memória, é isso aí mesmo, e essa espuminha aqui que ela faz, que ela produz, isso aqui tem sal pra caramba, olha só, é muito, muito sal, aí Gabriel, isso aqui ó, é muito, ah desculpa, tá filmando, né? foi mal, não, não? Isso aqui, essa espuma aqui ó, é sal pra caramba, Espuma. Ah, isso é sal. Sal. Né? isso que é sal, cara. cara? é muito doido, tem, Aqui tem sal na água mesmo nesse. Né? É pega, muito sal. Você sente? Aqui. Um... Você, você, você, você botou na boca? É muito sal. Botou Aqui na a espuma, a espuma, não, não. digo a, a água. Ah, sim. Botou, é é salgada, é salgada pra caramba, muito salgado. Nossa. É muito salgada. <risos> salgada mesmo, cara. <risos> é muito. Boa de boiar, né? É, boa de boiar. <risos> boa, boa de boa. Boa percepção aí, que é boa de boiar mesmo. Aqui. Olha, ah, galera, olha a espuma. Isso aqui é sal puro. Aí. Chega a ficar grosso. É engraçado que pra gente, que é paulista, a gente vê as espumas, não é coisa boa, normalmente. É? Em São Paulo, ah, de, que é de poluição, é um... né? É, que lá é boa. Lá tem isso, mas é engraçado como a... Aqui a parada é tão que simplesmente. Quando venta muito, muito mesmo, a água começa a bater demais aqui na, na, na beira. Aí forma mais dessas espumas. E elas começam a voar. Cara, às vezes ela vem, ela bate no olho. Nossa. E a galera que faz caixa também aí sofre. Porque quando cai, cai de olho aberto na água. E que você tava falando? As dragas são o que? Os barcos que vinham com as escavadeiras, Isso aí, assim? Era, o barco vinha com a escavadeira Aí tirava, puxava o calcairo do fundo E ficavam umas balsas na lateral Como se fosse um, um caminhão E uma, um trator, sabe, arrancando Do lado? Tinha vários, assim. Tinha vários. Era, As balsas ficavam paradas Aí vinha aquelas dragas enormes Tirava do fundo, jogava dentro das balsas e as balsas iam até a empresa e voltavam Descarregava, voltavam, descarregava, voltava Era o dia todo E 24 horas, direto, direto parava não. Isso era da Alcares, galera. O Gabriel tá falando sobre o negócio da, das dragas era da Alcares, que eles tiravam é, essas conchas aqui que a gente tá vendo, ó. Essas conchas eles tiravam lá do fundo. Tiravam muita, muito. E com o tempo a, o meio ambiente começou a proibir, né, esse, essa retirada. Aí eles começaram a ter que usar outras alternativas para poder fazer a matéria-prima, eles produziam barrilha. Então, eles pegavam a conchinha, trituravam, né? Triturava, passavam por um processo de densificação, e aí, com, junto com essa água, que é salinizada, eles faziam a salmoura. E aí, nesse processo químico aí, virava a barrilha. E aí, com barrilha, barrilha a barrilha, produzir o sabão, essas paradas? Não, e... eles só vendiam. Ele só vendiam vendia a barrilha direto. Quando a empresa é, fechou, ela era a segunda daqui da América também, que produzia. Eu acho que era só a Argentina e o Brasil que produzia. Da América toda, do continente americano todo. Aí hoje o Brasil... Fechou. E a empresa fechou. Aí hoje o Brasil compra da... China! Ah, claro, né? Uma <risos> barrilha que dizem que é, só tem 60% de pureza. A nossa aqui e... era quase 100% de pureza. Porque de certa forma é bom, né? Hoje em dia ter menos pureza significa que estão tirando, tirando menos, menos do meio ambiente, né? Boa. Verdade. Mas quando ela fechou... Foi um baque pra cidade, e a galera que acompanha o canal sabe né, que eu sempre falo sobre isso. Foi um baquezão, só que hoje a cidade já tá começando a respirar. É. Então, tem um bom tempo já, né? tá respirando, e uma parada legal também sobre o, o, o boom da cidade, que eu falo sempre no canal, foi quando o, o Globomar teve aqui, uhum. naquele naquelas sextas-feiras que tinha. Globomar, como vocês lembram? Aqui, Eu daquele, não sei se daquele... ele passava no Brasil inteiro, será? O Globomar passava. Passava. passava. passava. Tanto que passou que nessa, nesse episódio que eles vieram filmar o submarino nuclear. Oh, louco. Lembra disso não? Não. O Brasil tinha um protótipo de submarino nuclear, lembra? Ah, a gente viu no museu. Então. Acho que a gente tem uma referência pra ele lá no museu. E aí ele, passou, ele, ele fez uma expedição pela costa brasileira toda. E aí o Globo Mar foi em todos os lugares passando por, por, por submarino nuclear. Quando. Aí galera, fica ligado só nessa. Quando o submarino chegou aqui a Real do Cabo, eles fizeram um treinamento na madrugada. Foi de evacuação do submarino. E aí eles foram preciados da Praia do Forno, fizeram uma evacuação lá, como se eles tivessem evacuado o submarino, esperando até o dia, o dia seguinte, né, o dia nascer, uhum. para serem resgatados. E aí a repórter foi com eles. Fizeram uma, uma filmagem aérea, que na época não tinha drone ainda, então eles foram com, com um helicóptero e tal. Aí de manhã eles pegaram a, o sol nascendo e o submarino saindo da enseada do torno e indo embora, em direção ao mar aberto. E aí eles pediram, né, do, do submarino. Só que nesse dia, cara, eu acho que o papai do céu olhou e falou assim, não, eu vou fazer arraial divino nesse dia. E aí deixou a água praia grande quente, nossa cara, clara, que é quente clara, e todo arraial todo tava com água quente e clara, nas prainhas, tava assim, aquela água de vidro. Nossa. Cara, quando o, o helicóptero sobrevoou o arraial e filmou aquela água cristalina, branca... Eles ficaram um pouco mais de tempo para poder fazer a filmagem. Aí eles correram a pra Praia Grande. Chegaram na Praia Grande, a água tava clara, quentinha. E tava tendo o quê? Pescaria. O peixe tava começando a, a puxar, a rede puxando o peixe. Cara, eles filmaram aquele peixe, aquela quantidade de peixe enorme chegando. Quando finalizaram a, a filmagem, aqueles peixes todos, aquela água clarinha, a repórter entrega o microfone pro câmera e olha pro câmera e fala o quê? Galera, eu tô no Caribe Brasileiro. E pum, se joga Acabou. pra trás. Aí ficou o Caribe Brasileiro, Acabou, é. aí na sexta-feira passou na, no, Globo, no Globo Mar, no domingo passou no Fantástico, o Caribe Brasileiro, aí pegaram só as tomadas de arraial, meia hora no Fantástico, e na segunda-feira no Jornal Nacional passou também, o Caribe Brasileiro. Aí, aí pronto, Brasil, aí já era. Aí o que era, que era segredo virou todo mundo. É. E, e aí começou a bombar, aí a partir de 2013, 2014 começou. Top né, é aí, ó. por causa de um vídeo cara, eu sabia disso, legal por causa de um vídeo né? Bom galera, finalizando o vídeo de Arubinha, a gente tá aqui, postei um pouquinho pra vocês sobre a Arubinha Falei um pouquinho sobre a Arraial do Cabo, estava conversando aqui eu a Margini, e o esposo dela, o Gabriel A gente conversou um pouquinho sobre a cidade, falou um pouquinho sobre os problemas da cidade Sobre as soluções da cidade também, é muito bacana a gente falar do problema e também falar da solução Na verdade, a gente falou um pouquinho sobre a Arraial do Cabo, como a evolução de Arraial do Cabo aconteceu eu contei pra vocês já que em 2013 teve uma, uma saída né, do submarino nuclear brasileiro pela costa do Brasil. E aí o Globo Mar fez uma filmagem aqui em Arraial do Cabo, pegando esse dia que tava divino. Mostrou a Arraial do Cabo no Fantástico, mostrou a Arraial do Cabo no Jornal Nacional, mostrou a Arraial do Cabo no Jornal Hoje. E aí a Arraial, pum, explodiu pro mundo todo. E todo mundo quer é vir pra cá pra conhecer esse lugar maravilhoso, que é lindo demais. Tá aí, ó, a prova de que o lugar é sensacional. Show de bola? E lembrando também que a gente tem, além dos passeios de Arubinha, que eu queria falar dos passeios aqui pra vocês, a galera me pergunta muito sobre o passeio, os passeios de Arubinha, a gente tem também passeios de barco, opa, passeios de barco, bugre, que fica dentro da cidade, é um roteiro diferenciado dentro da cidade, passeio com trilhas também, a gente tem feito muita trilha, sendo legal, a galera tá curtindo pra caramba as trilhas na praia brava, principalmente porra do sol, a galera tá curtindo demais. E é isso aí, acho que já falei tudo, né? Falei sobre Arubinha, falei sobre... Esse lugar maravilhoso, sobre a água que tá linda Tá rolando uma, umas imagens ali também, ó. Tá rolando uma, uma propaganda, eu acho, uma produção aí maneira. Tem uma galera de fora aí filmando. Bem legal. E aproveita que pega o lugar vazio, tá vendo? Um lugar tranquilão, vazio, de boassa. Uma galera aí, não vi ninguém famoso. Só tem Max Magalhães ali, que é famosíssimo. Nosso subsecretário de turismo, Max Magalhães, o ator. Tamo junto? Aí olha lá, ó. Aí olha lá, aí, olha lá. Aí, aí, Max. trabalhando na prefeitura, dá um apoio aí, show. Tava na prefeitura ali, dá apoio da galera. Show de bola, gente. Tamo junto. Até a próxima. Segue nós aqui. Segue no Instagram também. Partiu Raial Oficial. E fica por dentro de tudo que acontece aqui em Raial. Valeu, tamo junto. É um vídeo curtinho, só que só pra vocês verem como é que tá aqui a Arubinha. Tá top. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui. Valeu, galera. Tamo junto. Ô. É nóis.